Hoje a gente vai falar sobre crenças Mas não é qualquer crença não São crenças espirituais Que parece que a gente sabe alguma coisa, né? Então eu vou dar aqui alguns exemplos Você acredita que uma pessoa Para ser espiritual Precisa ser vegetariana? Por exemplo? Você acredita que uma pessoa Para ser espiritual Precisa meditar todos os dias? Você acredita que gente espiritual precisa saber muita coisa, ter lido muitos livros? O que é que você acredita? A minha pergunta, diante de qualquer crença, é Será que isso é verdade? Será que de fato eu sei alguma coisa? A pergunta escolhida de hoje veio através do Instagram E é da Maria Climenes Magalhães A Maria é minha amiga e minha cliente e calhou que eu escolhi a pergunta dela Ela diz assim Kátia, como lidar com a sensação de não estar meditando porque eu não sinto essas reações no corpo e fico achando que nada acontece e não consigo me conter Todo dia que me ponho a meditar em algum momento fico esperando sentir alguma coisa o que me tira do propósito de somente me entregar Isso aconteceu em algum momento com você? Acontece com as pessoas em geral? Ok. Então vamos lá, né? A nossa mente é o especialista em criar conceitos e criar verdades. Então vamos supor que você ouviu em algum lugar que meditação é dois pontos. E ali tem um conceito de meditação. Ou alguém te disse... Quando você medita, você precisa sentir isso, sentir aquilo. E aí o cabeção faz o quê? Faz um dicionário dentro da sua cabeça, escreve meditação dois pontos. E aquilo ali é a definição. E aquilo ali o que você tem que sentir. É aquilo ali o que tem que acontecer. A pergunta de volta é: Isso é verdade? Eu tenho certeza a respeito disso? Do meu ponto de vista. Todas as questões, eu vou colocar aqui como espirituais, mas outras também. Conceitos que o seu cabeção coloca são todos questionáveis. Eu me lembro uma época da minha vida que eu tinha um conceito assim sobre gente espiritualizada, dois pontos, e o meu cabeção dizia: uma pessoa espiritualizada, dois pontos, é vegetariana medita todos os dias, é bem pacífico assim, né? E faz um e, e ouve músicas, assim mantras e pessoa espiritualizada, uh, ler livros, né? Que tem a ver com espiritualidade e é bastante calma e um monte de conceitos. Aí sabe o que aconteceu? Ah, eu não sabia dessa história que a gente tinha que questionar os pensamentos Então a vida, na sua infinita generosidade e bondade para cada ser humano Foi me colocando em situações onde eu fui vendo Que o meu conceito de gente espiritual estava completamente equivocado E hoje, o meu conceito de gente espiritual é Dois pontos Todo mundo Qualquer pessoa é espiritual, não existe nada fora do espiritual O universo inteiro é espiritual E a gente põe aí os conceitos em cima disso Então vamos falar de meditação, dois pontos O que é meditação? Meditação significa perceber Aperceber-se para os portugueses Aperceber-se do quê? A perceber se de qualquer coisa a gente passa o dia inteiro assistindo a televisão ligada dentro da cabeça o dia inteiro o seu cabeção está mostrando imagens, conceitos, histórias conversando com você sem parar um monte de vozes dentro da sua cabeça um monte de imagens, situações do passado, projeções do futuro e a gente fica ali o dia todo assistindo a nossa TV ligada dentro da cabeça o que é a meditação? Meditação é aperceber-se. Então eu percebo. Ah, olha aí um pensamento. Nossa, o pensamento surgiu. A TV tá ligada. Olha, a TV mudou de canal. Olha, quando a TV me mostra tal filme, o meu corpo reage assim. Hum. Olha, eu estou sentindo... Algo no meu corpo me dá uma vontade de me mover e eu deixo o meu corpo me mover, eu permito, eu me entrego hum, Eu estou percebendo um aroma diferente? Eu estou percebendo o tato das minhas mãos? Meditação é aperceber-se do momento presente e, principalmente, perceber a TV ligada e ir se afastando dessa TV aprendendo a trocar de canal aprendendo até a desligar a TV aprendendo a sair da sala e deixar lá a TV falando sozinha Isso é meditação Perceber que você é o observador de tudo que existe Quem é você? Eu sou a testemunha desta existência E se a tal testemunha da existência Sente alguma coisa no corpo? Ok, sentiu E se não sente? Ok, não sentiu E se percebe a TV ligada? Bacana, percebi Se não percebe? Não percebi ainda Mas é um treino Me identificar com o observador de tudo que existe Simples assim Conceito, meditação, dois pontos Tem que acontecer isso, aquilo, e eu vejo luzes, e a Kundalini sobe e um mestre vem conversar comigo? Eu não sei de nada disso A única coisa que eu sei é meditação me ajuda a perceber quem eu sou e estar no momento presente Simples assim E a Maria Climene, que é minha cliente que é minha amiga, eu digo assim Ma, para com isso, hein? Para com isso, apenas Sente-se e perceba. Você é muito mais do que esses conceitos. Um beijo para Maria, um beijo para todo mundo e não esqueça, deixa um gostei para mim, assine o canal Ser Felicidade, compartilhe esse vídeo com quem você ama e deixe para mim o seu comentário. Um beijo!